Baixeza, Baixeza, Baixeza, é o que nós podemos ver neste vídeo, nestas imagens e também nesta manipulação de voz de Abel Vuco. É triste, é muito triste. O MPLA, o sistema, é, está num desespero total e completo a ponto de fazer esse tipo de trabalho a ponto de fazer esse tipo de papel tão ridículo tão sem noção tão, tão sem noção e fica ainda muito mais baixo e sem noção a pessoa que distribui esses vídeos a pessoa que publica esses vídeos a pessoa que diz ser intelectual aquele que diz que estudou, aquele que diz ou que jurou né, defender Angola, mas ele traz esse tipo de vídeo para dividir os angolanos. É muito triste. Eu, sinceramente, não concordo, não, não concordo, não aceito e não estou também de acordo com o com, com que eles tentam transmitir através desse vídeo, destas imagens, desta desta desta manipulação toda em torno da pessoa de Abel Shivukuvuku. eu não, não acredito eles pegaram é, porções onde Chivucovoco numa em algumas entrevistas havia dito sobre autoridade sobre Adalberto sobre o Nita sobre o Ambo eles montaram juntaram juntaram todas essas porções, essas, essas metadinhas todas, e colocaram em cima desta imagem, eles estudaram os movimentos de Abel Shivuku para fazer crer que Abel Shivuku tenha dito essa frase, tenha dito é, essa, essas coisas que nós vemos aqui no vídeo. Eu vou colocar o vídeo para que vocês vejam e tiram vocês mesmo as vossas ilações, as vossas conclusões, e, e vejam quão baixo o MPLA está a se rastejar né? tá Quão baixo o MPLA se baixou O MPLA sou Deus para ter misericórdia Que Deus perdoe é, essas pessoas que tentam dividir os angolanos Aqui está o vídeo Neste momento eu vou ter uma autoridade sobre a UNITA Eu vou controlar a UNITA eu vou ter autoridade sobre o Adalberto. Eu vou ter autoridade sobre o Adalberto. Porque mesmo dentro da UNITA há uma franja que não lhe quer. Eu é que estou a salvar o Adalberto. Eu me para falar com o Adalberto. Eu falei com ele ontem. Não é correto. Lá no amo, num sítio qualquer. As pessoas doentes estavam a andar com as camisolas dele. Eles da UNITA comecei, tira a camisola, tira, vai ser batido Não é correto isso? I'm <laughs>